A minha formação, é, a graduação é em Ciências Sociais, tá? Existe desde a minha época, tá? Eu só conheceu hoje, desde a minha época. É, mestrado em Sociologia e agora faço doutorado em planejamento Urbano, né? Eu trabalhei em várias organizações sociais, mas sempre trabalhando voltado para o desenvolvimento de periferia em diversos locais do país, né? É, eu trabalhei em Belém, Fortaleza, é, Salvador, Rio, São Paulo, Recife, Vitória, Rio Grande do Sul, duas cidades assim, lá, Caxias do Sul e Alvorada, e várias organizações, mas sempre voltado para o fortalecimento de organizações de base comunitária. Atualmente, eu estou lá na UFRJ, fazendo doutorado, e, passo, é, e sou docente também, do aula na graduação de gestão pública, né, no mesmo departamento. E hoje eu faço a supervisão é, de articulação do projeto Usina de Valores pelo Instituto Vladimir Zobre, de São Paulo, que é um trabalho de formação em direitos humanos que começa também essa semana, Rio, São Paulo, Recife, Salvador, Vitória e Alvorada, na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Então esse é um pouco por onde eu caminhei, um pouco a minha jornada. Tem muitas coisas, é, na hora da apresentação eu fiquei pensando isso o tempo todo, tem muitas coisas e tem muitas pressões e tem muitas, uh, muitas lógicas de desigualdade da sociedade que redem é para a gente se afastar, É um pouco para a gente se afastar do mundo, tá? Então, a desigualdade social já afasta as pessoas por classe social, muito. Nós, que estamos no para tem outras tantas coisas que nos forçam ou nos estimulam a gente a se afastar também um dos outros. Eu acho que essa apresentação, em vários momentos, demonstrou como quanto nós temos naquele contra as dificuldades históricas, quanto é contra as faltas políticas públicas, historicamente, construídas, os ministros país, desde a época de capital. Então, não dá para a gente ver mais depois nos dividindo mais grupo se, é, seletivo, mais paxões nos separando. A nossa união ela vai se dar a partir da nossa instituição socioeconômica a partir da nossa realidade do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, da nossa família, da nossa mãe, dos nossos filhos e dos nossos filhos. Então, não mexemos e outro prédio, que a gente não tem envolvimento nenhum, que a gente não tem relação nenhuma, muito pelo contrário, e que a gente tem que ter trabalho, recertar os projetos da vida e o bem viver, que isso sempre seja bom junto a, a, a gente. Que possa nos agregar cada vez mais. Né? Eu falo isso porque é, a maioria aqui, o projeto é para jovens, o projeto é voltado para a juventude, tenho trabalhado com juventude nesses últimos 20 anos. E eu sei o quanto que é, é propagado valores desde quando vocês nasceram. Às vezes valores sobre morar em lugar de ter facção A e facção B. Né? Mas a gente está aqui numa outra perspectiva, numa outra dimensão, numa outra lógica. E vocês são muito mais do que isso. Então... É, guardado os devidos cuidados que a gente também sabe que tem que saber sobreviver e viver nessas diferenças de milícias e facções que a gente possa encontrar caminho de estarmos juntos em todos os lugares não deixe que os outros definam por onde a gente circula na cidade claro a gente tem que tomar os nossos cuidados as nossas é, precauções mas se estivermos juntos Nada vai deter da de gente ficar, da gente se encontrar, debater, construir, dialogar e fortalecer mutuamente. Então, essa é a mensagem que vem entre vocês, entre nós e entre minha vida também. Então, que sejamos juntos e juntas e juntos para a construção de um mundo melhor e menos de desigualdade.